Aqui. olha a fofura. Vocês lembram da Feliz? Gente, olha o ronronando. E nossa senhora, meu deus do céu! Da bis, bisinho, bisinho, bisinho, papai. Oh. o problema do gato é que ele só mais pelo do que o lobisomem, mano Bom, então, é o seguinte Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo hoje Porque dá pra ver que minha cara tá uma bosta, né? Logo cedo Que são agora 4h53 da manhã E o que aconteceu foi que Eu fui dormir, era 10 horas da noite 10h30 E era 3h30 e eu tava de pé Entendeu? E aí, eu não conseguia mais dormir, cara. Aí o que você vai? O que você faz, né? Você tem que vai, vai para o computador, vai ver vídeo de youtuber. Os caras falam bosta pra caralho. Eu também falo um monte de bosta. Então, resumindo, tá todo mundo falando bosta. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre três coisas. É... Primeiro, insônia, certo? Que é uma coisa, assim, terrível. Só quem tem e entende... Que é, o que é insônia eu não vou falar sobre depressão tá? mas eu só quero deixar claro que só quem entende ó, só quem tem entende outra coisa que eu quero falar é sobre os famosos caga-regra, entendeu? tá cheio de cara e cagando regra e enchendo a tua vida enchendo o saco da tua vida e outra coisa que eu quero falar é sobre como os caras conseguiram chegar no fundo do poço, velho Afundar de vez com a Terra, afundar de vez com a vida, com a humanidade, com tudo, né? Lembrando que esses idiotas que fizeram isso são os mesmos caras que moram no mesmo planeta que eles mesmos ferraram, certo? Bom, então vamos começar a falar do Insônia, Eu acho que era é Insônia, né? Cara, Insônia é uma bosta, velho. é uma bosta. Na insônia, você nunca tem um horário fixo pra você dormir. O que é horrível. Porque você vai deitar 10 horas da noite, por exemplo. Uh, aí, quando é, é... Dá licença um pouco aí. Obrigado. Quando é 3 horas da manhã você tá acordado, ou 4 horas da manhã você já tá acordado. Tomando um refrigerantezinho aqui. E aí, você vai ter sono lá ah, tipo 7, 8 horas da manhã. Aí você vai dormir 7, 8 horas da manhã e acorda 11 horas do meio dia. Aí, o que que rendeu o teu dia? O que que rendeu a tua vida, cara? Não rendeu nada. Você não conseguiu fazer nada. Aí dá 5 horas da tarde, te dá aquele puta sono miserável que você não consegue ficar acordado. Parece que o um encosto dobrou em você aqui, você não tem como ficar acordado, você vai dormir. Daí você acorda 7 horas da noite e pô, pronto, é 4 horas da manhã, você tá acordado, isso você... é Cara, é uma porcaria. Depois o sono parece que ele regula de novo, entendeu? E aí você volta a ter uma vida normal no sono. Mas isso dura uma semana. No máximo duas, entendeu? E aí o que acontece? É... Então, gato, você vai ficar aí mesmo? Então o que acontece? Não tem tratamento para insônia, entendeu? O... Tratamento é você conviver com isso daí, não tem outro jeito. Bom, tá bom, vamos lá pro segundo assunto, parte 2 do vídeo. Carga-regra, mano. Hum. O que, que eu costumo falar dos carga-regra, né? Eu vou falar aqui do, do YouTube e do que os Estados Unidos já fez com o mundo, né? Lembrando aí de Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, os caras mataram milhões de pessoas dormindo, incluindo jovens e idosos e crianças, não dando nem chance dos caras sair correndo, e menos se desse a chance dos caras sair correndo, como é que os caras iam correr dois quilômetros, né, de carro a pé e tal, num puff estalar de, de dedos assim é pulverizar todo mundo ali. Aí depois os caras vêm cagar a regra, de que tipo, ai ah, não pode A, não pode B, não pode C. Quer dizer, os caras matam todo mundo dormindo, certo? E explodido ainda, pulverizado, sem pensar em quem era, quem tava lá, se podia ser algum cientista, algum médico, algum cara que ia poder curar o câncer ou ia poder curar alguma doença, né? E eliminar os caras. Ah, uma guerra. Eita, ganhamos uma guerra. Nós somos demais. ganhamos uma guerra. A custo do quê? A troca do quê? Entendeu? Depois os caras vêm impor a vontade deles, né? Cagando regra na sua cabeça. E não são só eles, não. É todo mundo. É professor, é médico, é youtuber, é filósofo é sabe cara isso é, é chato é limitante é ridículo é estúpido é, é mano eu vou, você não pode falar várias palavras seguidas assim é, coisa porque senão o YouTube desmonetiza o seu vídeo apesar que para mim tanto faz é né, porque se você entrar no social blade isso vai ver quanto é que eu ganho lá por, por por por por mês é um dólar por mês eu tenho que ficar 3, 6, 9, 12, 4, 4 meses para poder ganhar 100 dólares, cara. Essa, essa coisa aqui, eu faço isso aqui porque eu amo. Se não, eu já tinha parado. Se fosse por dinheiro, eu já tinha parado. Se fosse um youtuber famoso, né, que o cara, o cara ganha 50 mil dólares por vídeo, aí tudo bem, né? Mas aí vamos lá. Bom, enfim. Cada povo tem o um governo que merece, né? Cada povo tem os um youtubers que merecem. Então, que se dane. E outra coisa que eu queria falar, o que que era mesmo, cara? Puta, eu não me lembro mais. Mas enfim, é sobre... Ah, os caras que estão ferrando o mundo, né? Vamos começar falando do, do, da indústria farmacêutica, né? Que é tipo assim, em 1970, 80, 90, era moda isso aqui, ó. Tá vendo? Os caras falavam, não, vai fundo aí que você vai ser o cara. E todo mundo dormiu nesse barulho, sacou? Era moda também tomar um refrigerantezinho, como é até hoje também, um bagulho legalizado, entendeu? Viciante, altamente viciante, isso aqui também altamente viciante. Por que, que os caras não liberam logo a, a Maria Joana logo de uma vez? Por quê? Por que os caras não fazem um plano de captação de impostos e não resolvem de uma vez por todas esses problemas? Já que os caras liberam a Clonazepam, a Diazepam, a Rivotril, não sei o que, não liberam logo a Maria Joana. Por quê? Hum? Fora sem contar. Fora sem contar é demais. Sem contar a alimentação, né? Que a indústria alimentícia em conluio com, com a indústria farmacêutica, em conluio com a indústria da mídia, em conluio com tudo quanto a indústria aí que só te faz o mal. Entendeu? Para os caras lucrarem dinheiro, e aí é o estado que a gente chegou, né? Coronavírus, é, fungo super resistente, ebola e, e, e tudo mais, cara. Então quer dizer, os caras conseguiram fuder, fuder com tudo, acabaram com o mundo. Simples assim. E ainda tem uma outra coisa do que eu vou falar no outro vídeo que é sobre a debilidade que o desmatamento causa na Terra. Por quê? Porque o cérebro humano ele é formado por sinapses, né? conexões, e é isso que nos dá o, a formação do raciocínio, se você arrebentar a sinapses do seu cérebro, você vira o débil mental. O que, que esses caras estão fazendo com a Terra? Estão fazendo a mesma coisa, eles estão arrancando todas as raízes das árvores, desmatando tudo, e eles não entenderam ainda que as raízes das árvores são as sinapses da Terra, e eles arrancando as raízes das árvores, eles estão arrancando um pedaço do cérebro da terra. Por isso que tá tendo todas essas loucuras aí no tempo aí que você tá vendo. Chuva em lugar, neve no outro. é O desequilíbrio mental da terra por causa da, do desmatamento. Da, arrancando as raízes das árvores das terras, das, da terra. Matando a terra, literalmente, entendeu? É um bando de burro. Todos esses caras aí que se dizem... É, cientistas e filósofos e tal, não sei o que para mim, na minha opinião, não passa de um grande de burro entendeu? porque os caras estão matando, além deles próprios matando nós juntos também tá? e a gente ficando quieto nós estamos sendo coniventes com esse genocídio que esses caras estão cometendo é bem simples então eu não posso, eu não poderia eu não posso né, falar aqui ah, vamos pra rua porque senão é incitação à violência olha só que é absurdo entendeu? Eu não posso nem falar uma coisa para me defender, porque senão é incitação a algum tipo de coisa. Então você vê que os caras arquitetaram de um modo, né? Que é para manter você caladinho, quietinho, enquanto isso eles vão cagando regra na sua cabeça. Falou, tchau!